neste exato momento, no bairro Alto São Francisco, está acontecendo um incêndio. Como você pode ver, há dois focos do incêndio, e é uma propriedade privada. Trairi hoje, que não dispõe de um corpo de bombeiros para sanar e fogão. Antigamente, nós teríamos a ajuda do Vescoteiros. Por falta de ajuda, de patrocínio de entidades trairienses, está sem funcionar. E aqui fica o nosso alerta para as autoridades que possam tomar alguma providência, o que dificulta ainda mais o acesso de algum voluntário a esta instalação é a privacidade, que é uma propriedade privada. Então, temos que tomar alguma providência já, porque o fogo pode se alastrar e causar uma tragédia ainda maior, como a gente pode ver massa no local, o incêndio não foi controlado e tende somente a se alastrar com o passar do tempo, porque o vento vai começando a avivar o fogo e alastrar pela vegetação. Agora nós temos imagens da... como você pode ver a chama ainda está na fase inicial, mas a qualquer momento pode se transformar num incêndio de grandes proporções. Veja mais um pouco... I feel so close to you right now it's a force field